for Bom dia estranha Tudo pau No vídeo de hoje eu vou customizar a mesa da sala, que essa aqui, que vocês já estão acostumados a ver em todo o tutorial. E com as coisas que eu tenho aqui em casa, só para dar uma melhoradinha aí, tá? Dar uma mudada, sem gastar nada. É isso aí. Queria uma mesinha de bruxa, vou ter uma mesinha de bruxa. Vamos lá? Vamos customizar a mesa? Vem comigo! Cinco, seis, sete e oito. Uau. E bora de tutorial! Então vamos usar essa mesa velha de guerra aqui ó, que vocês já viram em todos os tutoriais aqui do canal, é sempre nessa mesa aí, ela já tá toda manchadinha, mas eu não quero tirar toda a mancha, tá? Pra deixar bem claro aqui, eu quero customizar. E aí, pra isso, a gente vai usar essa lixa aqui sem... É lixa de ferro, mas é o que eu tinha em casa, é o que vai ser. E aí, meu amor, desce braço na mesa, lixa tudo. Eu demorei aí uns 15 minutinhos lixando essa mesa, mais ou menos. Foi rápido também, claro, porque eu só lixei o tampo, né? Não lixei a mesa inteira. <risos> mas é isso. Depois de lixar, eu vou passar um pano úmido só pra tirar o excesso né do pó aqui. E vou começar já a riscar. E eu basicamente risquei uma linha de ponta a ponta, fazendo uma estrela assim, ó, dividindo como se fosse uma pizza, sabe? Porque é o formato da mesa. E como a ideia é fazer no 0800, eu tinha essa tinta aqui de piso, que na verdade eu pintei as paredes da minha casa. <risos> e eu vou usar ela mesmo, que é o que tem. Ela é fosca, mas depois a gente vai passar verniz, então tá tudo bem. E aí é só começar a riscar tudo, é a parte mais gostosa, né? Pintar! Eu sei que aqui no vídeo ela tá parecendo cinza, mas ela é preta mesmo, que ela é fosca, tá, gente? E eu fiz essa parte aqui que eu já tinha arriscado. Agora a gente vai pintar os bichos em cada parte. E como é mesinha de bruxa, né? Só vai ter as coisas de bruxa, que é bicho, mato, água, fogo, terra, ar, essas coisas. Eu comecei pela formiga, que simboliza o trabalho, né? E aí é a parte mais gostosa, gente, ficar desenhando, que eu amo, né? Primeiro eu fiz a lápis, depois eu já passei com a tinta. Duas demãos. E aí eu recebi um espírito do mato e comecei a escrever em línguas. <risos> fazer uma decoração em volta do bicho aqui, né? Depois eu comecei a fazer a parte da saúde, né, que são as cobras. Depois eu fiz a dona Joana, que simboliza sucesso nas tarefas. Depois a gente fez a aranha, que é a criatividade. Depois a gente fez o esturjão, que é a determinação. E esse foi o que demorou mais. Eu fiquei uma hora aí nesse peixe aí, louco. <risos> e aí depois a gente fez o lovebug, que é o amor. E aí veio o espírito da mata de novo. Eu fiz estigmata em todas essas partes. Mas eu só filmei essa aqui, né, gente? Porque demorou muito. E voilá, ficamos assim por enquanto. Aqui eu já testei o verniz burramente, porque eu ainda não tinha apagado. E aí que eu comecei a apagar, quando eu fui apagar onde um eu testei o verniz, não saiu o lápis. Parabéns. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Aí eu olhei para a mesa e falei, hum, falta coisa. Eu fiz as runas de cada elemento desses. Aí eu olhei de novo, falta coisa. Aí fui fazer o um miolo, um cachorrinho passou. Aí eu resolvi fazer uma paisagenzinha no miolinho. O cachorrinho passou de novo. E eu fiz essa paisagem com caneta de glitter, bem para ficar easter egg, assim. Só para ver bem de perto, sabe? De longe nem aparece. E aí vamos passar o vernizinho que eu já tinha aqui em casa também, é claro, que é um verniz geral, mas para madeira super funciona. E eu comecei passando nas bordas e depois fui pro tampo. Apesar de eu quase morrer porque eu não usei máscara, né, é bem satisfatório ver as cores assim saltando, as cores, o preto saltando, né? fica muito lindo. Eu amei essa parte do verniz. E a gente vai ficando mais ou menos assim, olha só. Pô linda, tira o dedo da câmera né amor, ajuda aí a gente. Depois de pôr o dedo na câmera, eu achei legal pintar as cadeiras também pra fazer a unidade. E aí eu pus um durex e passei tinta. Aí tirando o um durex, que delícia. Delícia, né, gente? Gostoso, ó. E aí eu fiz isso em todas as quatro cadeiras. E terminamos o projeto, gente. Foi isso. Costumizamos. só para o sol bicha sai daí vai você mesma para de palhaçada o rolê é a mesa bicha não é você não sai daí vai vaza borboleta vai sai borboleta desculpa gente só o som <música> Agora toda vez que alguém me pergunta Como que eu faço? Como você faz essas coisas? Eu vou falar com mágica <risos> E é isso gente, espero que tenham gostado Como todo domingo Não se esqueça, se inscreve aí no canal Se é sua primeira vez Se você já é daqui do canal Dá o um like Dá o um soquinho aí do like pro YouTube achar que a gente é legal, distribuir melhor, porque não tá distribuindo, entendeu? Não esquece de olhar nossas redes sociais do canal, canal As Ursa, tanto no Facebook quanto no Instagram. é Sem s no final, né? Sempre. Se quiser dar uma olhadinha lá na minha rede social, é em Izucunha no Instagram, tá bom? E é isso, nos vemos no próximo domingo. Obrigado por assistir.